E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um episódio da nossa série sobre a plataforma de investimentos Binomo. Para quem não conhece a Binomo, é uma plataforma aí de análise gráfica, onde através da análise do gráfico, você tem que decidir se o gráfico está com uma tendência de alta ou de baixa. E você acertando aí a sua análise, acertando sua previsão, você obtém seus lucros. E aqui no canal, basicamente, a gente está com uma série de 10 vídeos sobre a Binomo, onde você assistindo todos os episódios, você vai entender desde o mais básico até o mais avançado, sobre cada funcionalidade da plataforma. Plataforma. Então, se você quiser ver a série completa, vou deixar os vídeos aí em cima nos cards. E ao longo desse vídeo aí, tem um QR Code aparecendo em todo momento, para você poder entrar diretamente na Binomo, e também temos o link diretamente no comentário fixado. E já que a gente tá chegando mais pra parte final aqui sobre a Binomo, né, hoje resolvi falar um pouquinho com vocês sobre os benefícios de VIP e Gold, que são status da plataforma. Eu já falei um pouquinho por cima sobre isso em outros vídeos, mas eu resolvi aprofundar nesses últimos vídeos aqui sobre isso, porque é muito importante, então vem comigo. Então, basicamente estou aqui no Binomo Help Center para a gente tirar essas dúvidas. Então vamos lá, primeiro como você pode se tornar um trader com status gold? Então, para obter o status gold, você tem que depositar um total de R$2.000 ou a quantia equivalente na moeda da sua conta, né? E você tem uma lista de benefícios quando você atinge o status gold, então você vai ter 13 ativos adicionais disponíveis para negociação você pode solicitar a retirada aprovada em 24 horas ou menos, você vai ter um aumento da rentabilidade durante o happy hour em caso da previsão correta, você tem 5% de cashback como compensação da suas perdas semanais e acesso a torneios exclusivos, tá? Já, olha só aqui como você pode se tornar um trader com status VIP, que é ainda melhor. Então, para obter o VIP, você precisa depositar um total de 4 mil reais ou a quantidade na moeda da sua conta, né, local. E olha só, além dos ativos Gold, você vai ter mais 12 ativos VIP, que estarão disponíveis para negociação, você vai ter um gerente pessoal, você vai ter sua de retirada aprovada em 4 horas ou menos, bônus de depósito de até 200%, negociações sem riscos e bônus mensais com base em sua atividade de negociação. Aumento da rentabilidade durante o happy hour, em caso da previsão correta, 10% de cashback como compensação das suas perdas semanais, acesso a torneios VIPs exclusivos e seguro de investimento, bastante benefícios. E bom, é basicamente isso, né? Lembrando que aqui você pode estar acessando no Binomo Help Center e tirar mais dúvidas, né? Então, por exemplo, eles explicam mais detalhadamente aqui como se obtém a oferta de bônus, como você entra em contato com o seu gerente pessoal, que eu citei para vocês, como se calcula o valor da compensação de seguro, tudo aqui mais detalhadamente tem para você estar tá conferindo. Né? E aqui temos uma tabela muito bacana que compara aqui os status da plataforma de Free, Standard, Gold e VIP. Então vocês podem ver, por exemplo, Free tem 32 ativos, já no VIP são 74 ativos. Torneios, todos têm, só que o VIP tem torneios VIPs. Você pode ver que os saques aqui, a partir do Standard, é 3 dias, Gold já cai para 24 horas e VIP... 4 horas apenas. Você pode ver que um bônus de depósito no Standard de 100, no Gold 150 e no VIP 200. Você pode ver que a rentabilidade no Standard 85, no Gold 90, no VIP também 90. Todos aqui tem Happy Hour aqui. Agora, Cashback 5 no Gold e 10 no VIP. E aqui no VIP você tem Seguro, Gerente Pessoal, Prêmios e Negociações Sem Risco, tá? Olha só, o Gerente VIP pode oferecer negociações sem riscos. Elas só aparecem na seção bônus e você pode ativá-las a qualquer momento. As negociações bem sucedidas reabastecem seu saldo e as mal sucedidas não reduzem seu saldo, olha só que legal. Então o prazo de validade dela é fixo, de um minuto, e para continuar negociando com seus próprios fundos, você deve primeiro concluir todas as negociações sem risco. E, enfim, então basicamente a ideia do vídeo de hoje foi essa, eu resolvi trazer essa questão dos status aqui da plataforma, mais para parte final da nossa série, né, porque é algo aí para galera que realmente já vai começar a investir. Então se você ainda tá no início da Binomo, confira os vídeos iniciais ali, na conta demo, os inícios ali de como depositar, e agora essa questão de status é mais para galera que já tá investindo, né? já tomou a decisão de investir, já tá aí operando, beleza? Antes de finalizar, lembre-se que a plataforma Binomo é para maiores de 18 anos e existe o risco de perda de capital, mas a gente tenta sempre estudar, sempre aprimorar nossas estratégias para estar tá lucrando, ok? Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.